Fala galera, Thiago na área. E Thaís. Thaís, como que vai ser o vídeo de hoje? Que eu tô vendo dois pratinhos aqui, esse chantilly. Como que vai ser? Explica aí pra mim. Hoje a gente é vai escola. fazer um, um vídeo de qual é a música. Hum. Aí a Alana vai falar uma palavra e a gente vai ter que adivinhar a música. Quem não adivinhar ou quem errar, leva a torta na cara. Tá, e tanto faz essa música, assim, ela tem que existir, tem que ter essa palavra. Tem que existir, ela vai falar uma palavra e a gente vai ter que falar a música, pode ser qualquer música que tenha a palavra. Tá, bom, não sou muito bom de música, né, mas, vamos, mas lá. vamos lá. Combate. Combate? Uhum. Combate. Nossa, tia, eu lembro a música, só não tô lembrando a letra. Eu sei que tem aquela que passa no TikTok, bate-bate com combate, como que chama? É. Nossa, cara. Toma, toma, bate, bate. Nossa! Combate. Não é do TikTok. Não é do TikTok. Combate. Não é a que a gente gravou hoje, tá, tia? Combate. Com... É... é do Mortal Kombat Vamos ah. ver. Combate. Caramba, cara, eu sou é muito ruim de música, hein? Gente, eu não tô lembrando, ó. Existe essa música mesmo? Aham. Uh -huh. É da Anitta essa música, eu acho. Não sei. Combate. Caramba, Caramba, cara. Eu não faço ideia hein? Dá mais uma dica, mais uma... Agora Agora vai começar o combate e Te acertou oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <risos> <risos> Boa Ó ah, um oh, Se os dois errarem, eu, eu vou ter que dar a dor na cara dos dois esse é o meu prato. Eu tenho prato mesmo. Ai, tchau. Né? Tá bom. Tiago, tem aqui, Que que você pode ser o próximo. Você vai ter que ficar com ele aberto. Vai logo. olha gelado, Tiago. É gelado, Tiago. Tô é gelado? Tia. É Aí, pegou do cabelo tá ferrado, tá? Você pode ser o próximo. Como um pouquinho que de Não. Gostei. Nossa. Próxima. também aí, que Maria. F dona Maria que gostava <risos> de Pitanga açúcar no pé de manga. É uma música, amor! É uma música! Não. não! É uma música sim! É. Não! A dona Maria gostava de Pitanga! Maria, não! Hum. Os cabelos é da hora. É Maria. Não, não. não mas eu acertei, é dona Maria, não. não. Essa é Maria, aqui. o que você foi fazendo, mas... Não, é Maria. É Mariquinha, essa. Hum. Maria. Você gostouzinho, assim, comer, mas a cara é ruim. Maria, Maria, Maria. Nossa, mas é muito ruim. Eu tenho que ser invito nesse. Não posso levar nenhuma torta na cara não. Mas... Nossa, tá horrível a sensação no nariz. Dá outra dica aí que eu não sei não. Novela. Tem novela também na, na letra da música. Acho boca? que é. Acho. Tá, dona. Dona Maria que gostava de pitanga <risos> subiu no pé de manga. Você sabe? Tem outra dica? Tem Como filha! Dica? Filha? Na música tem filha? Uhum. Filha vem com a dona Maria Você tem filha? Por que existe? Nossa, é muito ruim! Caramba! a você ajudou, hein? Oxi! Maria. Você sabe? Então pula. Pula pra próxima. Mas que música que é essa? Dona Maria. Deixa namorar. Ah, vai. Deixa eu encher agora. Gente, a gente errou, tá, Maria? Agora é pra próxima. Bebê. Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo. <risos> Ui, adoro! <risos> Boa, moleque! Tiago. Vou te chamar de bebê vou te pegar no colo Tá bom Uma gotinha, um chorinho Ah, Thiago, devagar, tá gelado Olha o meu cabelo <risos> <risos> Tá gelado, eu preciso tô... acertar isso Eu preciso acertar uma Eu tô descontando, aquele é dia eu não comi pimenta nossa senhora da Aparecida. Boa 2 a 0 hein Vai lá, Alana, mais uma Tô gostando hein Ana uh, Boa Ana Júlia não, não, não, não, não, não, não, não, não é na Julia. Não. Não. Boa Ana Júlia Não é Ah não é o que você pensou Mas existe essa... é. Boa Ana Júlia Ju... não, não, aqui <risos> não, porra, Boa Ana Júlia, Não. Júlia! Nossa, velho, ó! Júlia! Você pô. tá louco! <risos> Você vai ver a sensação aqui, que eu tô assim. Quer que a boca aberta ou vou na Será que a minha boca cabe tudo assim que a gente pega no vai. olho? Vai! Vai com o olho aberto <risos> fechado? O quê? Você vai de olho aberto ou de olho fechado? Ah. <risos> Nossa, meu! Olha lá! Que sacanagem, nossa muito bom, velho É gostoso? Nossa, é ruim demais uhum. você, <risos> você zoou feio, <risos> velho Vamos para próxima, planta, próxima. Né? Não, pera, eu tô limpando, agora você plantou Nossa, cara Próxima bom, Dois a um, hein? Fase Mulher, Mulher de base! Ah, foi junto! <risos> não valeu! Foi junto, ué! Não valeu não, foi <risos> junto! <risos> não deu, né? Foi empate! É. Quem, quando é empate, quem tá ganhando? joga que eu tô Nossa senhora! Será que isso é bom pra pele? Nossa senhora, tá dando agonia. Vai, próximo. Próximo. Malta, tá dois a um, agora mais uma, vai. Ó, próximo? Homem. Homem? É nossa senhora! Pera é aí, eu já ouvi falar uma música com um homem. <risos> Deve ter várias músicas <risos> com um homem. Homem, <risos> homem, homem, homem, homem. Dá uma dica aí. Aranha. Homem e aranha. <risos> <risos> <risos> <risos> <risos> Eu vi? Mean? Não sei. A música dele é um toquinho, não é? Você vai como fala. que uh -oh. oh, qual Deus. que é a música então? Homem-Aranha, oh, Homem-Aranha, oh, nunca bate, só a apanha. Homem-Aranha, só bate no nunca Que foi, meu é Deus? Sim. Gostei, gostei, meu amor. Nunca que, que eu ia saber vou... uma música do Eu quero comprar um CD desse pra mim põe no é carro. Ai, um CD! Hoje nem vende mais eu CD. De de parado, de eu tô chorando, velho. <risos> Bastante <Bate> que <risos> me apanha. Okay. Bate tanto não apanha. que me apanha. Vamos pra próxima, gente. Quem é o inventor dessa música? Próxima! Braba! <risos> Ai, ah, eu sei, velho. Né? Brava? Esqueci a é da Luísa. Não. Ai, caramba. Eu sei, moça, mas eu não sei, eu não lembro agora. Nossa, Nossa é muito ruim isso. Eu tô pensando no Homem-Aranha. Meu Deus. Brava. <risos> nossa eu sei a música que é mas agora não tô lembrando nem o um pedacinho da letra, da letra da música que a Luiz é Braba mas uhum, eu não sei o que É, a fala assim é desce é os pés na sua cara que a que Luiza Luiz é Braba Você não é como é a música eu acertei meu tá falando isso Pessoal, deixa aí nos comentários. Eu lembrei, a música. Não, ah, lembrou não. Ela lembrou um refrãozinho. Ah, não, mas eu lembrei? Né? lembrei. Ih, tá acabando. Ah, menino, tá caralho. Ai, desce. Desce. Esfrego na sua cara. <risos> Nossa, meu. <risos> é nojento demais também, cara. 3 a 1. Eu nunca mais quero brincar disso. Você inventou, agora aguenta. Vai, Alana, mais uma. Alerquina. Alerquina? Nossa, pode dar mais uma dica, eu não lembro. Eu também não. Vilão. <risos> Vilão Alerquina, homem ela já tá pegando a turma do super-herói. Dos Vingadores a música dos Vingadores. Pior que eu a não lembro Leuquina. a música, mas eu não lembro as letras mais. Alerquina. Nunca vi essa música. Sei que tem um filme. Não, tem a música. eu Já vi o clipe. Canta um pedaço dela aí, que sabe. sabe. To... A Allerquina cantila me escoringa. Tu não é essa música? <risos> Você buscou de mim, velho! Você gostou de mim! Vamos próximo, yeah. vamos logo quero tomar um banho aí. Carnaval. Carnaval, futebol, não engorda, não mata e não faz mal. Carnaval, futebol. Isso não é carnaval. Lógico que é. Paz, Car... É, fala o carnaval, filho. Oxi. Carnaval passou faz pouco tempo, ó. Hum, coloca pouquinho. Ó o carnaval. Ó o carnaval. Com a boca aberta, eu acho que vai ser melhor que você. Abre a boca. Anda logo. Abre a boca. Abre, abre, abre. Boa! Não, Quatro, não, a última. Quatro. Não, vai, vai com o nessa. Né? Vamos acabar por aqui que tá lá. É, não, velho, né? vai ganhar. Quatro a um. Aí, Chama. Chama aquela velha do papai. que que é isso? Não sei, eu sei que é música assim. Chama. Eu sou muito burra Não pode Chama. ser um negócio desse É uma, meu amor Fala uma dica aí Chama ela que ela vem A vem tia tardou Vem que vem uh, au, au, au au au Au au au pode ser direto? Au Nossa Eu acho que não existe essa música aí, não, hein? <risos> ah, velho, um, isso é mesmo, mano. Um, já... dois, três e Beijinho, faz um biquinho. Faz um ah, biquinho, faz o... um biquinho. Deixa eu passar aí vem, o biquinho. Vem, vem, vem. Vem mais perto. <risos> ah, você, você. Ah, você é rock, Thiago. Eu vou ficar assim também na próxima. <risos> Vai, mais Nossa. uma última. Peraí, tô vendo Quanto que tá? Tá 4x2. <risos> vergonha Brasil 4x2 Vai ela com o campeão Ai ah, eu não sei já não tem como você ganhar mais Thaís dessa já era velho Eu não lembro mais Não sei mais que ela tinha Nossa Eu gostei da música do Homem-Aranha Bate palminha pra mim, Palma... É na sola da bota, é na palma não. da bota do sorriso, né? essa música existe, É bota, é na sola bota, galera, toma, não, não. É, Acho que existe é discóris, vai. Ó, vamos trocar do... vem, nossa, eu vi. Ah! <risos> sacaneou! Sacaneou! Tá lindo, tio! Nossa, sacaneou! Tá bonitinho? Nossa, é muito nojento, cara! Então foi isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, ele ganhou nessa vez, mas a última tortada foi bem legal. Galera, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí pra gente, aí, beleza? Segue a gente no Instagram aqui, ó, tá passando aqui em cima aqui, beleza? Até o próximo vídeo, valeu! Tchau!